Olá Enzo e Valentinas! Como estamos? Pois bem, como a gente teve aqui o vídeo roupas muito feias até a Rihanna usar, eu recebi diretamente na DM do Twitter uma sequência de roupas inteiras que a Beyoncé fez questão de jogar o tempero dela. E deixa eu te falar uma coisa, a qualquer mínima oportunidade que eu tiver e eu puder cadelar para a Beyoncé, lá estarei. E é por isso que hoje é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro. Sou sommelier de tretas gringas de tutupão que sou o Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu gostaria de trazer looks memoráveis. Looks que, a um primeiro olhar, na passarela, você fala assim, não. Não. não é possível que dá para salvar isso na rua bom todo mundo não salvaria mas a Beyoncé com certeza salvaria eu gostaria de começar com um look não tão memorável na passarela mas que fez história no mundo da música gente <risos> este look eu gostaria de saber quem foi o estilista se você souber por favor me conta aí, assim, ok né, é um look antigo auge dos anos 2000 a moda scooby estava bombando, por quê? isso aqui colocou no liquidificador o look da Velma e o look da Daphne, e a modelo é linda, toda barbezinha, um sapato de fita verde e roxa, e o look gente, tem cara de capa de caderno sabe, esses cadernos baratos, que aí vem assim, Harmony escrito na, no, na capa do caderno, e essas cor tudo estranha com os grafismo geométrico, é a coisa de quinta tá vestindo, né? porque Crazy in Love, não bastava estar gravando uma das melhores músicas do universo, Beyoncé eternizou esse look, e claro, gente, que nela ia virar outra coisa, né? O estilista... Nossa, deve ter dormido feliz, viu? E deve estar tá dormindo feliz até hoje. Nossa. Ai, gente, a Beyoncé é bonita demais. É foda, né? A mulher é extremamente talentosa, musicalmente, no palco. Eu diria até que como atriz, viu? Não adianta falar que ela é má atriz, porque eu vou discordar. Este pano está muito bem passado. E a coisa, né, dos acessórios que a modelo tava. Com um colar estranho. E a Beyoncé. Nossa. Tudo né meus amores. A Beyoncé não erra. Se já errou o pano eu passei. Outro look que é duvidoso. Esse look eu sei porque. Eu amo essa modelo. Ela é Adult Dut ela é do Sudão do Sul e esse desfile foi para Primavera Verão 2019 da Off White. Toto pau? Você acha que esse canal é sua baterna Não. Eu sou viado né Viado traz essas coisas de modas. Pois bem, esse foi o vestido, o famoso assim, o bridal gown, o bridal, não é o bridal, né? Não, pode ser o bridal também, que é a coisa assim do vestidão de noiva que fecha a maioria dos desfiles. E esse desfile foi toda uma pegada esporte, né? Que a off White tem disso. Este vestido não é pra qualquer gosto, né? Tem que saber carregar. A do Taquete, ela carregou. Ah, detalhe que a do Taquete tá com um brinco, um óculos, um caral, né? Pra carregar o look. A Beyoncé usou o mesmo look. A bicha não precisou de muita coisa, a não ser o que Ela. A cara, sabe? É a plenitude, é o cabelão. Ai, Beyoncé. Nossa, e nela ficou muito chique, né? A Beyoncé, eu acho que ela consegue carregar muito bem a vibe de... Nossa, vou vestir uma roupa chiquérrima, luxuosíssima. Mas a Beyoncé também é muito, tipo, pegada esporte, né? Tanto é que ela fez a Ivy Park. Assim, né? A Beyoncé teve uma época que era difícil, né? Que era complicado. Dona Tina, amo você. Mas as roupas que você colocava nela. E nas Destiny. Nossa era de chorar viu. Não é porque era anos 2000 não. Ela é cafona. Outro vestido. Você olha na passarela e fala. A coisa do meio caricato né. É uma coisa também de Jessica Rabbit. De preto. Não é que o vestido é feio não tá. Não tô falando isso não. Mas tem que saber segurar né pode cair também muito naquela coisa assim do cafona né da perua tipo não é feio mas é over e precisa de uma pessoa que saiba carregar a Beyoncé tem um acessório que só ela tem a perna dessa mulher gente as coxas da Beyoncé muda sabe muda tudo nesta foto então a fenda que essa mulher arranjou no vestido que não dava pra ver na modelo, pisou sem esforço na modelo, coitada. Eu entendo, vieram me falar no outro vídeo que... Ai, a modelo serve de cabide. Então por que, que a gente tem as Insta models? hein? Se a modelo só servisse de cabide, então não precisava pegar a modelo famosinha, não. Não vem trazer argumentos rasos, porque eu serei mais raso ainda. Assim, não é um pretinho básico esse vestido Mas é sempre um detalhe que ela traz, né? Eu gosto quando a pessoa sabe vestir a roupa Mas ela traz um diferencial A Beyoncé trouxe o quê? Não só a beleza dela, né? Botou as colchonas pra jogo E tem que botar mesmo, né? Outro vestido que na passarela você fala assim não, Talvez muito caricato, né? Não, não vai rolar pra mim, não Que é o quê? Essa cor, gente é complicada, né é um laranja bem saturado não bem iluminado não é saturado não babados a perder de vista e aí na cabeça tem um arranjo de flores a modelo é belíssima mas ela tá perdida no meio ali do vestido não só tem uma saia gigante como tem um ombro gigante e esse adorno de cabeça, né? Ai, gente. É difícil, tipo, você se colocar ao lado da Beyoncé, né? Não tô criando rivalidade feminina, não. Não é isso. Mas é porque, assim, a Beyoncé, ela é muito. E aí, gente, o que, que é o adorno de cabeça aqui? Esse cabelo, né? Eu gosto que a Beyoncé sempre traz, assim, a plenitude do tipo... Eu vim aqui, eu sou a rainha da toda e é sobre isso meus amores detalhe que ela estava se apresentando nesse mundo velho de pano de vestido e tava lá de boassa a gente sabe que nas apresentações a Beyoncé sempre tá carregando assim né não é que ela tá carregando sempre tem um ventilador para tá lá jogando o cabelo dela a bicha sabe trabalhar com o ventilador e esse tanto de pano e ela estava pleníssima não é para qualquer um né meus amores não é para qualquer um inclusive esse vestido que é da Bauman é uma peça que assim os que estudam moda deve tudo rabiscar uns tipo na modelo tá muito bonito mas é aquela coisa né é um uma roupa que não é para qualquer um e é uma roupa muito bonita assim o que eu não gosto dessa bolota de sinuca gigante com um B no punho isso é caricato a simetria não valoriza tanto porque ele mexe muito com as proporções a modelo soube posar aqui muito bem né isso sim é modelo o óculos tá demais né gata e esse chapéu não sei Parece um pastel que foi cortado aqui no meio. O chapéu que era para proteger a modelo tá cortado no meio. É um vestido, jaqueta, né? É bonito, sim. Mas... <risos> Eu tô falando. A coxa de Beyoncé é um ótimo acessório. Porque com ela, ela muda todos os looks. Vamos analisar aqui que ela tá ao lado do macho dela. Nossa, e a Beyoncé sabe posar, né? A Beyoncé tem 1,70m de altura. E o Beyoncé... E o marido dela... O Beyoncé. O. Jeizinho. Gente, o é muito alto. Ele tem 1,88m. Claro que a Beyoncé tá aqui de salto. Mas, gente. É a Carmen San Diego, só que de branco. E detalhe que a Beyoncé, ela tem muito corpo, né? E aí ela deixou a proporção muito mais chique, quebrando com o padrão das modelos. Ai. Ai, ai não sei. Ela vestiu tão melhor. Na modelo tá mais escultural, né? Tá no coisa da peça, mas a Beyoncé ficou vivo, entende o que eu quero dizer aqui? Também da Balmain, provavelmente da mesma coleção, é esse vestido todo de tie-dye, o que eu achei estranho é que a modelo tá literalmente branca, é da mesma coleção né, que o chapéu é o mesmo, a bolota no braço é a mesma, esse vestido eu gosto mais do que o branco anterior, gosto muito das cores, mas assim, isso é do Olivier Rosteyn, que faz os treinos da Balman. eu gosto dele, inclusive, inclusive, a parceria que ele fez com a Kylie é muito parecida, não vou falar que é o mesmo, que agora eu não lembro de cabeça, eu gosto do cinto, não gosto do chapéu e desse óculos, e nem dessa, não, é aquela coisa né a modelo ficou parecendo literalmente um manequim de loja Bel. <risos> até cuspi. e aí coloca na Beyoncé eu gosto da plenitude no olhar as choias porque isso aqui carrega no mínimo três coberturas em Belo Horizonte e que três cobertura dez cobertura no dedo aqui ó não tô contando brinco não Nossa gente ela deu outro tchan, né? Ela tirou a pulseirona, o chapéu, esse cinto prata que tava esquisito na modelo. Nossa. Se você for pensar, não sei se já assistiu Steven Universe. Mas, às vezes tem umas gems que elas nascem meio estranhas. E aí nasce com esse braço gigante. Engraçado que a Beyoncé é tão harmônica que isso passa despercebido, né? Como pode, né, gente? Eu gosto da, da pose, tipo... <risos> Tô tão bela. Deixa eu me humanizar. Nossa. As cores são realmente muito bonitas, né? É uma peça escultural. É todo o conceito, né? Dessa coleção, uma coisa mais. Gente. E.. <risos> Isso aqui tá muito Agostinho Carrara, né? Esse conjuntinho vermelho. Nossa, tá bem natalino, né? Agostinho no Natal. E aí você não sabe se é uma calça ou se é uma bota. É uma coisa meio anos 70, né? Com esse óculos bem grandão, essa armação. E a modelo tá assustada aqui, ó. Ela não tá bem. Quer um abraço, amiga? Eu te dou um abraço. Não sei se era Natal, mas a Beyoncé colocou um brincão colocou o cabelão e mais uma vez gente é isso se essas modelo magrela colocar a barriga como acessório a Beyoncé usa as coxas para jogo novamente não sei na modelo tá outra vibe tipo assim eu vou jogar aqui em uma alfaiataria mais relaxada assim né um corte mais relax uma coisa mais despojada. Por que que na Beyoncé ficou tão elegante e chique? Ficou uma coisa para Ranger? Ficou com essa botona acima do joelho. Que eu amo. Não estou criticando, não. Se alguém me chamasse de para Ranger na rua, eu ia aplaudir e falar muito obrigado. Não esperava, mas gostei do que recebi. E aqui eu também gostei do que recebi. Nossa, é muito gritante a diferença entre a modelo e a Beyoncé. E é a mesma roupa. É sobre isso, né, meus amores. Por exemplo, no da Rihanna eu falei, ah, é o jeito que você veste. Assim, não é para usar exatamente do jeito que tá na passarela, né? O legal é quando a pessoa dá um tchan pra roupa, dá o tempero. A Beyoncé a gente sabe que ela é capaz, né? Outro exemplo, que a Beyoncé fez tudo que não rolou muito na passarela. Essa roupa toda branca que parece que tem um colã embaixo, sabe o que, que parece? Aqueles ensaios de blogueira na hora que vai lançar a marca de maquiagem. Ela tá parecendo a Boca Rosa. Assim, não tô criticando, não. É porque ficou muito parecido mesmo, sabe? Esse cabelo aqui partido no meio, a maquiagem bem feita, a pose de... Oi, essa é a minha coleção. Eu agora sou a chefa. E aí, bicha? Ou, oh, ei, a Beyoncé não só colocou as coxas aqui para jogo, como colocou... Ela não precisou, né, do colar embaixo. Ela falou assim, não, eu vou de peito aberto. Quem será o stylist da Beyoncé? Eu queria saber. A mãe dela eu sei que não é, porque, ô Dona Tina... Ai, gente, a Beyoncé, às vezes... Me faz duvidar, sabe? <risos> e é muito chique essa aplicação de pedras, né? Na modelo não dá para ver muito. Na Beyoncé ressalta. E a Beyoncé sempre de óculos, né? Escuro ou claro, ela tá lá. Outra coisa que é bem interessante é essa roupa que inclusive temos vídeos aqui sobre... Que é o primeiro miscopita do canal. Kylie Jenner. Estaria copiando Beyoncé? Pois bem. Essa roupa até hoje não me desce muito bem, que é um macacão. E eu achei legal que a modelo está desfilando com a criança que também está vestindo o mesmo macacão. Veja bem, eu gosto da moda ninja. É uma inspiração que eu acho legal trazer para a moda. Mas não sei se eu gostei não. Parece uma roupa de correr maratona e o style é que tá bonito, né? Tipo, tem um, um colar aqui legal. O óculos, nem tanto. Tá a criança, né? A criança de acessório, mas aí é aquela coisa, né? A Beyoncé é esportista? Ela é esportista. Ela usou a mesma coisa que a modelo, não? Nossa, o trem veste até uma, fecha até o pé. Tipo, é um macacão mesmo. A Beyoncé colocou o quê? Uma sandalinha, um sobretudo de couro, o óculos à noite e uma bolsa muito chique. Eu acho bolsa redonda muito chique, tá? Eu queria saber de quem é essa roupa. Eu já vi tantas famosas usar. Eu tenho vontade de saber como que é usar a roupa de luva, sabia? Deve ser uma coisa bem diferente, né? Um dia eu vou procurar. Vou fazer um vídeo, assim, experimentando roupa das blogueiras. Veja no que deu. A Beyoncé não é blogueira. Ah, você entendeu, né? Roupa das famosa Outra roupa, gente. Que é uma coisa bem vampirona. E quem tá desfilando aqui é a Caia Gerber. Nossa, que cabelo legal a cor. Tá bonito nela. Não vou falar que tá feio não, seria implicância minha. Mas assim, é muito... Nossa, eu tô indo pro enterro, eu sou a viúva, quero ficar com toda a fortuna. Eu não sei, a cara que a Beyoncé faz... Eu queria tá triste igual do jeito que ela tá, né? Um olhão preto, uma cara de sem-tempo, irmão. Engraçado, né? Na modelo não dá pra ver direito, mas na Beyoncé o acetinado despontou, né? Nossa, que decote, né? Caramba, na modelo, tadinha. <risos> Nossa, a Beyoncé realmente valorizou aqui, né? A unha vermelha, chique, joias, bastantes. Como que deve ser, né? Acordar e falar assim, e aí, Beyoncé? Ela olhando no espelho, né? E aí, vamos acordar pra vencer? Outra roupa que na modelo ficou estranha é essa aqui. Que é uma mistura aqui pra cima, é um blazer, né? Um paletó. E daqui pra baixo, a, a cortina... Arreganhada para cima. Eu acho que separado funciona. Junto, nossa, e até o salto é da mesma cor. Essa cor, gente, cinza, é uma cor pesada, né? Tem que saber usar cinza. Eu não sei usar cinza. Que entristece, né, e tal. E eu, particularmente, essa da Beyoncé é uma das minhas fotos preferidas. Que eu amo essa pose. Eu amo esse sorriso. Essa jogada de cabelo. Não sei. Na Beyoncé deu uma alegria, né? E aí a gente vê que, na verdade, esse puxado aqui é só uma jogada de tecido. Porque a saia não é assim. Parece que tem um shortinho aqui do lado. E a Beyoncé sabe valorizar um decote, né, meus amores? Gente, não. Claro que olhando esse vestido hoje em dia, você sabe muito bem de que, que ele é. Isso é Gucci, eu acho. Por essa montação. De bota roxa, cachecol preto. É bonito. Na modelo tá... Vamos para Beyoncé de uma vez, né? Icônica. Ai, essa sandália perfeita. Dá vontade de imprimir tudo que eu tô vendo aqui. E colar na casa, entendeu? O museu temporário da Beyoncé. Vai ser na minha casa. Pode vir aqui. Gente, essa roupa. tão Ford, 61. Esse acobreado... Essa bota, nossa, Tom Ford, faltou criatividade, né, colega? A que tá atrás aqui, ó, tá desfilando a mesma coisa, só uma cor diferente. E na Beyoncé, gente? Ai, me deu um pouco de saudade aqui, viu? Porque esse look na Beyoncé ficou muito vibes. As personagens do Paulo Gustavo, aquela do Muda Brasil. Aí ele gostava tanto dela, né? É uma homenagem, tá? Tem que homenagear esse cara que foi foda. O próximo look é um look verde com o um chapelão, uma coisa bem dramática, né? São proporções que a gente não tá muito acostumado a ver. Eu gosto que a manga vai e fecha com essa parte que parece ser uma saia. Tem um corpete aqui, né? Que é essa parte mais enrugada aqui na cintura. Gosto da direção de arte. Nossa, eu tô gastando o um vocabulário aqui. Mas, na Beyoncé, eu acho que é Balmain, hein? pela bolsa balman. nossa e é o brilho né a Beyoncé reluz ela tirou o chapéu não precisava colocou um cabelo maravilhoso e é engraçado que na Beyoncé a, a roupa deu muito mais dimensão na modelo parece que tem uma calça embaixo uma continuação e olha essa roupa é muito difícil porque ela é muito armada esconde muita coisa por mais que tenha essa parte colada aqui entre a parte de cima e a parte de baixo Bicha Você valorizou Gente Esse vestido rosa Com um laço gigante Isso aqui a Billie Eilish usaria Se bem que eu nunca vi ela de vestido Billie Eilish já Billie Eilish A Billie Eilish Ela já usou vestido? Engraçado Que eu só vejo ela de calça Nossa porque aqui só aparece a mão e a cabeça da modelo E ainda tem um véu Nossa gente como assim a Beyoncé rasgou a roupa Nossa pera aí ela colocou um óculos aí colocou um brinco bem over um cabelão gente eu amo esse cabelão que amarra aqui ó puxa tudo aqui ó tá igual a Storm aí ah, eu acho chique parece que ela rasgou aqui a mango colocou um Maxi colar que eu achei muito chique muito escultural aqui ó no chá da tarde a luva gente luva é uma coisa que deixa tudo mais chique sabe o que que deixa muito chique você dá o like falar para o YouTube assim estou gostando desse vídeo se inscrever no canal para que continuar recebendo vídeos tão bons ou melhores quanto este esse vestido é uma coisa bem carnaval né porque é um rendado debaixo aqui a modelo tá parecendo que tá usando um sutiã Ah, esse aqui gente a saída de praia né ai eu gostei do salto Nossa que salto lindo verde com dourado amo essa combinação da Beyoncé ela tá parecendo uma entidade né Ai não dava para ver direito na modelo não mas é tipo um poncho rendado e depois ele sai em franja. E aqui, ó, a cor da Beyoncé mudou também, né? Ah, eu acho que é a fotografia, a luz que mudou. A ah, Beyoncé tá parecendo uma santa. Se colocar no pedestal, eu oro pra ela. Isso aqui parece as roupas da Doja Cat, né? Uma roupa meio alienígena, toda rasgada. Roupas rasgadas. O que, que você tem a dizer sobre essa tendência das roupas rasgadas? Eu torço um pouco o nariz principalmente nessa aqui que tá parecendo um remendo de peixe beta gente ah, o brinco olha o sapato parece que tem uma faca na ponta chique vamos ver na Beyoncé ai Beyoncé que look louquinho hein ah na Beyoncé ela fez assim não eu quero um babadinho no final a roupa não tá rasgada e ela ainda colocou Leggings nossa Tá impecável, né? Isso tem cara de ser Iris Van Herpen. Eu amo essa estilista. Ela faz umas coisas muito fluidas. Muito inspiradas no oceano. Assim, tá over, né? Então uma mistura de coral e é água viva. Só vê a cabeça e o pé da modelo. A Beyoncé, mais uma vez, falou assim, não. Não! Em mim vai ser diferente. Você rasga aqui, rasga aqui. O cabelo quase igual da mamacita. Beyoncézita. Ai, eu amo essa foto também. Nossa, Beyoncé é arte, né? O último <risos> é complicado. Se não me engano, o menino estilo já usou. Mas quem usou este look primeiro foi o Máscara, né? Eu não gosto da modelagem dessa calça, não. É uma calça amarela, um blazer todo amarelo, um colete amarelo, um chapéu amarelo e um trem bufante aqui. Eu não gosto da modelagem da calça porque tem essa folga aqui do lado da perna, sabe? Vamos ver na Beyoncé. Ai, gente. Tá assim, muito amarelado na Beyoncé, né? O cabelo dela tá amarelado. Mas tem o quê? uma cintura marcadinha, que a Beyoncé tem que valorizar as curvas, a calça tá diferente, não tá sobrando um tanto não, eu gosto da calça que vai lá embaixo assim, eu queria usar, mas eu penso assim, vai sujar muito quando eu andar na rua, mas eu acho chique quando a calça cobre o sapato, só rico pode usar né, que não precisa andar na rua. Nossa, a Beyoncé deu uma mega amarrada nesse look aqui. Ele tá muito mais ajustado no corpo dela. Nossa, a boca roxa. Olha, o toque de Rihanna. Se você não assistiu o outro vídeo, pode assistir aqui nos cards. Eu quero saber qual dos looks você mais gostou. O meu preferido é o de Hold Up. E eu queria saber o seu. Me conta aí. Ah não, esse a Beyoncé só ficou bom nela, ou se tem algum que você ousa falar assim? esse nem a Beyoncé carregou. <risos> Muito obrigado pela sua companhia, me siga lá no Instagram, arroba Breno no Twitter, arroba Breno e no TikTok, arroba Breno Um beijo neném, te espero no próximo vídeo, Enzo e Valentina.